Bora fazer o evento sazonal? Lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Quem for adquirir o Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que tá na descrição. Só vai aparecer os eventos sazonais aqui pra você no mapa. Hoje a gente vai pegar a Lamborghini Huracan STO e a KTM X-Bow GT4. Olha, a loja do Fosoton tem uma Lotus GT1. Vale a pena pegar esse carro, É apelão, hein? O R8 Plus é cansado. Temos uma placa de perigo. Temos que pular aqui 450 metros. Vamos lá, eu coloquei a segunda marcha aqui, ó, vamos ver se vai, vamos ver se vai. Tem que ser 450 metros, vai, vai, vai, 300, 453, boa. A configuração do Rimac com pneu de rali tá compartilhada, tá? Temos um radar de velocidade, temos que passar aqui a 289 km por hora. Bora lá, Paganizonda R conseguiu! Esse aqui é o da R, a tunagem dele tá compartilhada, tá, gente? Uma área de velocidade, tem que passar aqui com a média de 273. Bora lá, ó. Com o Koenigsegg CCGT, já entrou com a média alta de 300 e lá vai borracha. Não pode perder a velocidade que você ganhou. 276. Para quem tem braço, a McLaren F1 GT é um excelente carro para área de velocidade, tá? Só que ela é pouquinho braba na largada. Temos um campeonato aqui da temporada. Classe S1. para esse evento de rally, tá compartilhado o Porsche Edição Forza e o Runge RS200. Qual é o Overclock que você acha melhor? A 2.0. Mas a, a, a, a normal já é muito boa. A 2.0 é muito boa e é bom, viu, velho? Overclock, se eu pudesse, eu comprava era um 5 potes. Qual o carro para pegar o carro da zona de velocidade, a área de velocidade, né? Eu fiz com o Koenigsegg CCGT. Mano, você tem que entrar na curva igual louco, tá? Aquele lá tá difícil. Ou então você pega um, pega um, um uma McLaren F1 GT tração traseira, aí meu irmão, aí ela faz fácil, né? McLaren F1. É, é, a McLaren F1 tá fazendo de boa aquela área de velocidade lá Só que eu peguei o Koenigsegg CC GT Porque aí fica mais tranquilo de fazer, né? Pra, porque nem todo mundo consegue andar com a... Apesar que a F1 GT, ela é muito fácil de controlar É uma distração traseira S2 mais fácil de controlar Ela é muito apelona Eu acho que é o carro mais rápido da classe S2 assim no ponto de vista de quem gosta de corrida, né? Tem um pessoal que gosta só de, de andar em linha reta. É por isso, Oi, Leandro, beleza? É por isso que tem tem um cara que ele tem uma loja na Gringa que vende conta do Forza, cheio de dinheiro e com os carros tudo liberado e tem muita gente que compra porque o pessoal a maioria assim que não manja eles pegam o jogo pra só entupir o carro de peça e ficar andando em linha reta. Eu não vou julgar, porque quando eu não sabia de nada no, no, no Forza Motorsport é, 3, eu entupia a Lamborghini Galardo de, de peça e andava em linha reta só. Entupia de peça e queria ver a velocidade máxima. Aí depois que eu fui sacar as corridas, né, tal, você tem que usar a tunagem certa. Depois eu fui entender... Aí é mais divertido do que ficar só andando em linha reta, sinceramente. Bem melhor, bem melhor. Até porque nem cai corrida de arrancada no online, né? O motor Motorsport tem lá umas pistas de arrancada, só que não cai no online. Aí, e se caísse, eu acho que... Será que é bombar? Eu joguei o Motorsport 3. É aí, depois no Motor Sport 3 eu botei câmbio manual e o caraca, velho, como é que faz pra andar com isso? Não, não sabia andar com câmbio manual com embreagem, não sabia nada, era tudo automático e dá pra se divertir muito, né? vamos fazer essa corrida aqui, ó. É classe A para esse evento de Corvette. Tá compartilhada a tunagem do Corvette. Bora lá, bora lá, tomara que a STO seja boa, seja um carro bom Tomara que seja um carro excelente Eu botei um anti-lag aqui nesse carro aqui, porque é carro de campanha, né? Aí dá para colocar um anti-lag a galera se divertir um pouco Olha só, olha só que bacana, olha só que legal E o novo motor esporte, hein? A gente acertou. Só no final do ano. Só no final do ano agora. Se não lançou na, na primavera que eles tinham prometido, é final do ano. Acerto o Costa Novo. Final do ano que vem também, tá? Com direito a mod. Eu tenho certeza que eles vão é, deixar a opção de colocar mod. Tomara que eles tragam o, o, a tecnologia de gráfico, né? Que nem o Ray Tracing. Textura as partículas também que nem tem lá na na expansão de rally desse jogo aqui é chique, né? Os carros enche de poeira. Só que enche de poeira muito rápido, né? Acho que deveria demorar um pouco para encher de poeira o carro. Numa corrida o seu carro fica só o, só a lama, só a lama. Mas é legal, é legal. O, o, o, a expansão de Rally é, uma, é um teste aí pro novo Forza, né? Dá até para fazer um vídeo o que esperar do novo Forza, baseado na nova expansão as, as tecnologias que estão sendo utilizadas lá, né? Depois eu quero fazer meus carros... a lista dos carros da classe A Eu já fiz lista de carros de Rally tem que fazer uns modelos S2 também, né? A galera não corre S2. S2 tem poucos carros que são bons. S2 que é mais desequilibrada ainda, né? Tem um Valhalla que vira pra caramba, mas não tem velocidade. Tem a McLaren F1 GT, que é o, o brabo. Ela e é aquele Jaguar. Muito apelão. Agora tá chegando aí pra gente a Lamborghini... Tomara que essa Lamborghini seja um carro bom aí para S1, para a gente ter mais opções ainda, né? Olha, gente, temos aqui uma caça ao tesouro, o prazer é todo seu. A gente tem que fazer cinco habilidades de quase acidentes com o um ipercarro. Aqui na rodovia a gente tem que fazer cinco habilidades de quase acidente. É só tirar fino da galera na rua. Pronto, só isso. É só tirar fino dos carros que são na rua. Tá bem aqui, ó, o tesouro. Pode ser qualquer hipercarro, tá, gente? Tem que tirar fino de cinco carros na rodovia. Temos aqui um desafio de foto. Fotografe a Ferrari 812 Superfast. Lá na Buenas Vistas. A casa é essa aqui, gente, ó. Buena Vista. Essa é a Ferrari e a casa tá lá na frente, ó. Já pegamos a Huracan STO. Vamos fazer agora o rival mensal? Vamos entrar nesse. Bora lá. O esquema do rival mensal é você dar uma volta aqui, ó, na pista, mas não pode bater na parede, tá? Senão a volta é cancelada e não conclui. Esse aqui vai dar 4 pontos. Nossa, é linda, cara. Linda. Tem, caraca, eu tô aqui só olhando para ela aqui, imaginando, mano. Será que a gente vai ter que colocar aerofólio? Imagina a gente ter que colocar aerofólio do Forza nesse carro aqui, velho. Meu amigo, aí eu vou ficar chateado. O som do motor desse carro aqui é sensacional, hein? Até o som do motor é diferente. Lembrando que não pode bater em nada, hein? Cuidado para bater, se bater aqui já era. Se bater aqui em alguma coisa que já era minha volta, eu vou ter que começar tudo de novo. E não pode perder o checkpoint também, porque senão... É, você, se você apertar o retroceder, vai sujar a volta. Vai aparecer o ícone de exclamação ali. Aí já era sua volta. e tem que começar tudo de novo. É um saco. O próximo carro que a gente vai testar é qual? Tem mais um, né? Mais um rivais mensais aqui pra gente fazer... Lembrando que quem não pode acessar o modo online Não tem como fazer isso aqui, tá? Temos mais um rivais mensais Vamos lá Vamos lá agora É o mesmo esquema, tá, gente? É o mesmo esquema com esse carro aqui, tá? Pelo menos ele faz barulho Ele faz barulho Não pode bater em nada, tá, meu brother? Não pode bater em nada Mano, que carrinho legal Que carrinho legal, gostei, tá? Vira muito Ah, é a WD, né? Vira muito, cara Será que dá pra nerfar ele? Será que dá pra nerfar lo Botar um pneuzão de rally E jogar ele na S1? Nossa, ia ser legal, hein, cara? Pelo menos tem barulho, né? Gostei, gostei. Tem uns que é bem silencioso. Bora fazer a corrida online. Tá compartilhada a tunagem do Golf R32. Oi, Strong, só um minutinho que agora eu respondo aí, galera do chat. Quer ver a arrancada do. Ó a arrancada desse carrinho do cara ali, ó. Olha a arrancada. Olha lá. Ele lá, lá, tentando passar a galera. Tá muito boa a arrancada dele. Pneu de drag, pneu de drag. Pneu de drag, pneu de drag Vira, menino Vira esse Siroco seu aí Cadê a buzina? Cadê a buzina? Oh, classe B é cansada, hein Na curva, na curva Vamos ver, Olha lá, na curva os caras passam mal, hein Bora, bote Bora, bote na curva os caras passam mal. Aquele carro, o carro daquele cara ali, ó. Tá muito bom. Tá muito bom. Só na curva é que ele tá passando mal, né? Na curva eu consigo acompanhar, ó. Mas ele tá com pneu de drag na reta. Vai embora, miserável. Até deixou passar. Eu vou tentar segurar aqui os carros. Vou tentar segurar o carro, os carros aqui da frente. A gente tá, não, a gente tá ganhando, a gente tá ganhando, bora embora Esse ano, novo Motorsport chegando aí pra gente. É... Opa, obrigado, obrigado. Obrigado pelo feedback aí, galera. Do, do conteúdo. Tamo junto aí, viu? É tudo nosso. Vamos ver se eu consigo passar esse cara aqui, ó. Tabata, é a Tabata. Vamos lá, Tabata. Vamos ver se eu consigo passar a Tabata. Vai, vira, vira. Consegui. Consegui passá-la. Consegui passá-la. Agora é só correr pro abraço. Esse carro aqui tá com muita aceleração, só que... Ele não tem velocidade final, não, tá? Tá limitado a velocidade final dela. É a Tabata. Tabata. Ficou lá atrás, ó. A gente tá ganhando 1.750... Versus 1.300. Vambora. Bora, golfão. Bora, golfão. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Porque o pessoal tá dizendo aí que tá fazendo esse evento aqui e não tá contando os pontos. Aí é palhaçada, né, Forza? Aí é palha assada. Brigadão, viu, Favelinha, tamo junto aí, viu? Obrigado pelo feedback do canal aí, é tudo nosso, hein? Ó, ganhamos, ganhamos. Ih, tá perdendo. Vamos fazer aqui o Forza Tom. Obtém e dirija um Ariel Atom V8. Olha só, esse aqui é o Ariel Atom. Ele tem um V8, não sabia. Agora a gente tem que ganhar 6 estrelas no radares de velocidade, tá? Cara, eu vou fazer esse radar de velocidade aqui, ó, velocidade máxima 217. Você pode fazer aqui ó, qualquer radar de velocidade, é só fazer isso aqui várias vezes, tá? É só ir e voltar várias vezes até aparecer a mensagem que, que, que tá concluído o Forza Tom. Agora a gente tem que tirar uma foto do nosso Ariel Atom. É só apertar a setinha do lado de fora do mapa e tirar a foto. Agora a gente tem que vencer um evento de corrida de estrada. É só vencer qualquer corrida que tem um ícone azul. Eu vou compartilhar a tunagem desse carro aqui. Vamos lá, eu configurei aqui para apenas uma volta, né? Eu já expliquei para a galera como é que faz para você configurar qualquer evento é, do jeito que você quiser, né? Esse evento aqui é de velocidade. Eu coloquei apenas uma volta de dia. A categoria do carro coloquei no nível mais fácil porque o objetivo nosso aqui... É só dar uma volta E essa pista aqui é bem pequenininha Ah, tem aquela outra que é bem pequena também A Chihuahua, né? Ela é bem pequena Valeu, Gabriel, tamo junto Cara, eu gostei mais de andar com esse carro aqui Na terra do que andar no asfalto eu Acho que esse carro aqui deve ser um bom carro Da categoria de rally Da classe S1, hein? eu gostei Terminamos o Forza Tom. Bora fazer um Event Lab? É um evento que vale qualquer carro da S1. Mano, pode ir com qualquer um desses carros aqui, ó. Eu fiz a lista de top carros da classe S1. Eu vou de Dodge Viper, edição de aniversário. Bora ver aqui, ó. A área de velocidade, se você não conseguiu com o Koenigsegg CC GT, você pode tentar com a McLaren F1 GT, porque ela tem uma reta absurda, Tá? São três voltas aqui nessa pista. Que tem uma curva aqui muito fechada. Opa! Olha que lugar é esse, cara. Parece que eu tô naqueles becos. Que isso? <risos> que isso? Que pista massa! Soltou o nitro ali, doido. Rapaz. Ah, Paz. É o bagulho do, do Hot Wheels, né? Nossa, eu quero passar lá de novo Aqui Nossa, que louco Mano, que pista da hora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quero passar nesse bagulho aí de novo Caraca Ai, meu Deus, começou a, a maluquice, a maluquice. Aí, ó. Ah, aqui tá muito estreito, né, cara? Aqui já, já complicou, hein? Não gostei dessa parte, não. Isso aqui é corrida para um carro só, né? É uma corrida para um carro apenas. É aqui, né? O, o retão. É aqui o retão. É aqui, ó, tem que tomar cuidado, ó. Ah não, não, é aqui não, é na próxima É na próxima Tomar cuidado ali agora eu, tô, agora eu tô preparado pra passar lá Bora Aí, ó Gostei, gostei disso aí, viu Aqui tem outra Só que bem na entrada da curva Aí complica, tem que frear Ah, essa pista aqui É lá perto daqueles hotéis, né? Que fica à beira-mar Legal Isso aqui eu não curti, não Ó, Essa parte aqui eu não gostei, não e essa parte aqui dá para ver que só cabe um só cabe um carro é nós é nós vamos lá vamos a última volta gostei dessa pista aqui deveriam levar para online só que com um pouco mais de espaço né qual é a nota que eu dou para essa pista aqui véio? acho que ela vale um meu deus meu deus Af, Af. Nossa, bati lá de novo. Eu esqueci do negócio lá, cara. Aí não, hein? Piloto cansado. É manco, é manco. Pô, oh, deu saudade. Bateu uma saudade da, da expansão da Hot Wheels. Só que o pessoal lá, o chama a galera pra ir pra lá, o pessoal. Compra A galera compra a expansão e não joga Eu não entendo Dá mais uma obra de arte daquela lá a, minha, a, a Eu não joguei a do Horizon 3, né? O pessoal fala que é melhor Vamos ver, um dia eu chego lá na do 3 Tô quase zerando o Horizon 3 Já estamos fazendo a, a série aí bem devagar Ah, terminou Terminamos o evento sazonal. Lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição. Quem não é inscrito, já se inscreva. E quem for adquirir Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que está na descrição.